Olá, eu sou o professor Emílio Júnior, tudo bem com você? Aqui tá tudo tranquilo e eu neste vídeo vou trazer 5 dicas de treinamento, são dicas de treinamento que você pode utilizar em casa e que dá resultado pra caramba A primeira dica é o seguinte, é o um exercício para ajudar a queimar o máximo a gordurinha localizada como é que você vai fazer? Vai ó, elevar a perna direita, elevar a perna esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Qual é o macete desse jogo ou desse treinamento aqui? É você ficar nesta posição, fazendo este exercício, por no mínimo um minuto. Tendo a liberação do seu médico. Tem a liberação do seu médico? Um minuto. Professor, eu sou avançado. Fazer esse treinamento é muito fácil. Como é que eu posso fazer para intensificar o treinamento? Muito simples, é só você fazer isso aqui, ó. Só fazer um movimento mais rápido. Aí você que vai determinar. Eu aconselho para quem deseja queimar gordurinha o máximo que for, ó, o máximo de tempo. Isso Baixa intensidade, longa duração, baixa intensidade, longa duração. Esse exercício vai te propiciar até aquilo que você deseja. Vamos a mais um exercício que eu vou passar aqui na dica de treinamento. Olha só, vai ficar na posição de prancha, só que essa prancha, eu vou fazer uma prancha que é com os braços estendidos, é ficar assim, só nessa posição, aí você segura o máximo de tempo que você puder, aconselho para quem é iniciante, no máximo de 5 a 10 segundos, para quem for intermediário, pode chegar aos 30 segundos e para quem for avançado até 2 minutos ou mais, esse treinamento ele é ótimo, porque ele vai fortalecer Toda a região do seu abdômen E além de fortalecer a região do seu abdômen Vai fortalecer posterior de coxa, bumbum Pernas, braços, ombro, peitoral Olha quanta coisa você está trabalhando Está curtindo, está né? gostando Então já compartilhe esse vídeo e se inscreva também Outro exercício que eu vou mostrar, super fácil Tem duas garrafinhas PET? Pode utilizar Se não tiver, sem a garrafa PET, só soco só que nós vamos fazer o seguinte, preste atenção. Vai colocar ambos os pés paralelos, dessa forma. Vai posicionar ambas as mãos assim, como estou posicionando as minhas. E você vai dar soco. Um, um, dois, dois, três, três, quatro, quatro, cinco, cinco, seis, seis, sete, sete, oito, oito, nove, nove, dez, dez. Fácil! Não quero ninguém fazendo soco assim, ó. Um... Não, não é isso, não é jogar o braço, mantém o braço, sempre ó, bem seguro, esticou, voltou, esticou, voltou, esticou, voltou, esticou, voltou e aí vai fazer esse tipo de exercício pelo máximo de tempo que você puder, que aí você vai conseguir ter resultados bem legais. Vamos a mais um, mais uma dica de treinamento que eu vou mostrar, que é para trabalhar ó, essa região pélvica e também trabalhar bastante o bumbum, que é a... Elevação pélvica com os braços estendidos. Então, você vai colocar os braços estendidos atrás. Eu vou ficar até aqui numa posição melhor. Pronto. Coloquei os braços estendidos. Só vou fazer o quê? Elevar o meu quadril e voltar. Elevo o meu quadril e volto. Elevo o quadril e volto. Elevo o quadril e volto. Mais uma, mais uma. Eleva. Contrai o glúteo, contrai bem o bumbum e desce. Eleva, contrai bem o bumbum e desce. Fazendo esse treinamento, você já vai conseguir ter resultados maravilhosos. Vamos fazer um aqui, que esse eu digo que é um dos mais difíceis dessa nossa sequência de hoje. Esse treinamento é o seguinte: consiste em você ficar na posição de prancha. Posição de prancha, ficou. Abra as suas pernas, dessa forma como eu abri as minhas. Vai tirar uma das mãos, segurar um, dois, mudou a outra mão, um, dois, mudou a outra mão, um, dois, mudou a outra mão, um, dois, voltou a última, um, dois, mais uma, um, dois. Fazendo estas dicas de treinamento que eu acabo de passar para você, você vai ter resultados reais e duradouros. Então, se inscreva no canal e lembre-se, Curta, compartilha e, se puder, seja membro para nos ajudar a trazer ainda mais material. Até o nosso próximo encontro!